Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, nos dá essa força aí, tá? É, não esqueça do seu comentário, do seu like e vamos ao vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como você vai configurar para a impressora imprimir o documento que você quer, que está lá no seu e-mail, né? Direto na impressora, em uma única folha, tá? Vamos, vamos abrir aqui, aqui está o, o documento que eu quero, que é uma, um comprovante de pagamento. Observe que a folha aqui ela está inteira né? Você observando aqui é uma folha só tá certo? Mas quando a gente pede para imprimir E para isso a gente clica aqui no documento Vai abrir uma outra página Aqui está o documento, vocês observem que é um documento só Mas quando a gente pede para imprimir Eu quero mostrar para vocês exatamente isso O que, que acontece Deixa eu abrir aqui Observem que o documento está em duas páginas Tá? Se você clicar aqui embaixo em imprimir A impressora vai arrastar duas páginas Para imprimir um único documento né? Então o que, que a gente faz para isso não acontecer E a gente imprimir o documento em uma única folha A gente vem aqui do lado direito Onde está escrito aqui, ó, escala tá? Padrão, você clica nesse, nessa setinha E vem no personalizado Aqui embaixo aonde está escrito 100 Onde está escrito sem você vem nessa setinha para baixo aqui, começa a diminuir. Ó. Como eu sei que essa, como eu já sei que esse documento é na configuração 77, na medição 77, já deixa ele numa única folha. Eu já vou direto no 77 e coloco lá o 77. Tá? Então eu já sei que é como vocês estão vendo aqui, ele está numa única folha. Tá? Que o papel termina nessa com essas letrinhas aqui embaixo. Aqui tá bom. Porém, se você não sabe qual é a marcação certa, o que, que você faz? Você vai, vai mudando aqui, ó, ou para baixo ou para cima. No caso dele estar tá em 100, vocês vão diminuindo até chegar na colocação certa do documento. E como é que vocês vão saber que o documento está em uma única folha? Aqui do lado direito do papel costuma ter um, um, um cursor igual esse que eu estou mexendo aqui, ó. Observe que ele sumiu, tá? Eu vou, eu vou colocar em 100 aqui para vocês verem como é que ele aparece lá, ó. Olha o cursor aqui, ó. Tá vendo? Quando vocês colocam na medição que ele entra em uma única folha, o cursor some. Ó. Esse cursor que fica aqui, viu? Sumiu. Então tá pronto. Então é só ir lá clicar em imprimir. E o documento vai ser impresso em uma única folha. Para você que assistiu, muito obrigado. Se gostou, deixa seu like. Não esqueça de deixar o seu comentário, as suas dúvidas que tiver, tá bom? É... Compartilhe nosso vídeo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Obrigado. Eu, Josemite, te agradeço. Até a próxima.